O capacete M1 é um dos itens relacionados à Segunda Guerra mais conhecidos. Você certamente já viu um capacete desse em algum filme, série... Isso ajuda a explicar o motivo do M1 ser considerado um dos capacetes mais bem sucedidos de todos os tempos. Inclusive até o final da segunda guerra mundial já tinham sido fabricados mais de 22 milhões de unidades desse equipamento. Ao contrário do capacete alemão, o M1 era um capacete de tamanho único. Você tem a parte externa, que é o casco de aço, e você tem a parte interna que é feita em fibra. Na parte interna você tem várias tiras de lona e de couro que permite que você faça ajuste de tamanho para a sua cabeça. Isso inclusive deixava o capacete mais confortável. E além do fato dele ser desmontável de maneira muito fácil, isso possibilitava que o combatente pudesse também usar o casco de aço para carregar água, fazer a barba, servia como uma bacia literalmente. Então agora quando você vê um capacete desse em algum filme ou algum museu, você já vai saber um pouquinho mais sobre ele.